Olá, sou a Cláudia Danoldes, bem-vindos a mais um Drupal 8 Preview. Estamos com o um tema Twig e este é o terceiro episódio. O que vamos fazer nesta parte é verificar alguns exemplos de Twig e de conversão, tentar entender onde está a documentação e como funciona a sintaxe do Twig e, finalmente, saber se existe uma forma automática de fazer esta conversão. Nós estamos a aproveitar uma apresentação eh, que, de uma forma muito visual, eh, mostra diferenças e resume o principal da sintaxe Tui. Nós temos aqui alguns exemplos, entre os quais o .tpl php e, tal como eh, já saberão, eh, neste tipo de engine para templating, nós temos imensos snippets embebidos que eh, chamam eh, diretamente o PHP. Esta situação vai desaparecer com o Twig e eh, também este tipo de print e print render com eh, chamando o render Drupal, eh, também desaparece. O que vamos ter é a chamada direta das variáveis e das funções e eh, a execução eh, simples, limpa, do, do código e do que se pretende sem estar, digamos, com esta complexidade. Só para verificarem o contraste, e eu vou passar agora para o aspecto deste mesmo bloco eh, no formato Twig, concordarão comigo que é muito mais limpo. E nós só temos apenas as variáveis e quando existem condições, neste caso um if, um conditional, então usamos, neste caso, a percentagem. Quando são variáveis diretas, simplesmente imprimimos com duplas chavetas. Toda a estrutura, o markup também à volta, dos vários elementos e uh, o Twig basicamente é isto. Evidentemente que é muito mais, temos funções, temos, uh, o, por exemplo, o extend, que é, que é muito útil e muito importante, e temos outras como o dump para fazer debugging, uh, etc. Vamos ver só rapidamente alguns elementos. Este, por exemplo, é o theme uh, breadcrumb, a função a Theme Function para Breadcrumb, no Drupal 7, que é convertida, portanto, numa template da e e convém a forma mais condensada, abreviada e lógica de apresentar o conteúdo, sem sequer menção nenhuma, não temos aqui qualquer PHP, qualquer etiqueta PHP, Uh, o que torna este código mais seguro e mais funcional voltando portanto, estão a ver o contraste temos o mesmo com o Twig uh, a, a sintaxe do Twig e aqui ela está resumida uh, prende-se com usar a dupla chaveta como eu já mencionei para imprimir variáveis uh, imprimir também texto strings e uh, Aplicando depois a função t portanto, para tradução ou para qualquer outro tipo de, de operação, porque há várias operações que se podem eh, realizar nesse, nesse momento, temos também eh, a percentagem a chaveta e a percentagem para o caso de haver eh, lugar a uma execução de uma condição, um loop, e eh, temos eh, os cardinais, portanto, sempre com a dupla com a chaveta para comentários. Isto são algumas das funções do Twig e a que se juntaram também funções próprias do Drupal que nós já conhecemos, o Wide e o Show, que são exemplos muito utilizados e que foram, digamos, uma mais-valia acrescentada ao sistema com o Drupal 7, mas temos funções de TWIG como o Cycle, o Dump, para Debugging, Join e muitos outros elementos. Temos também uns, os filtros, como estão a ver uh, aqui o filtro T para as traduções, para tornarmos uma string translatable, mas depois podemos uh, usufruir de outros filtros do Twig. Portanto, aqui há vantagens interessantes acrescidas por, uh, por usarmos o sistema Twig. E uh, poderíamos continuar por aqui fora. Este, por exemplo, é um exemplo em que está a usar uh, o filtro T. Uh, temos aqui também outro exemplo. E uh, sempre com dupla chaveta as variáveis. Source Icon, neste caso para o Feed, Source, aqui portanto o Markup. A source Description, a Image, são tudo variáveis que são chamadas e que são imprimidas. Não há aqui qualquer menção ao render, nem precisa, porque o Twig sabe que tem que as renderizar, não é necessário declará-lo nem estar uh, visível. Portanto, aqui o código fica mais limpo, mais arrumado, mais condensado. E este uh, será outro exemplo, reparem que aqui neste caso já estamos a usar as funções id do Drupal, e um, quando temos uh, elementos, tanto uma variável e depois uh, dentro da, uh, da, dessa variável mais geral, parent, chamemos-lhe assim, um elemento que, que pertence, então separamos por, ponto, uh, por um ponto, portanto um dot. Content links, content comments. Um, eu penso que será muito fácil e rápida a adaptação a este tipo de sintaxe, que acaba por ser lógica, muito, muito condensada, muito precisa e muito fácil de memorizar e de automatizar. E estamos também já todos a ver a facilidade com que reutilizamos depois o próprio código. E poderíamos continuar por aqui, sempre com exemplos. Aqui, por exemplo, estamos a usar uma função própria do Tweak, que é o join. Vou fazer aqui um join. E, e depois, pronto, temos outros elementos que se relacionam então com uh, a parte uh, de condições, neste caso. Sempre que temos percentagem, temos uh, uh, conditional, temos os else, os ifs, etc. Aqui vários exemplos. E temos uma situação interessante que é a do debugging, porque o próprio Twig oferece um sistema de debugging e ele faz depois também a própria conversão. Vou para já desligar este elemento, fechá-lo. É, portanto, vão encontrar nesta página este, este resumo desta apresentação, mas remeto obviamente para a página de documentação do Theming Drupal 8, em que vão encontrar todos os detalhes sobre o Debugging Twig Themes, também o Twig Best Practice, Ainda no Twig Coding Standards também encontram uma série de elementos, por exemplo, o bloco, que é uma ideia e que não podemos confundir com os blocos do Drupal. portanto aqui o bloco no, no próprio sistema Twig tem um, um funcionamento e uma natureza próprias. Portanto, este tipo depois de sobreposição de terminologia pode acontecer e daí sermos, temos que ser cautelosos e cuidadosos e ver de que é que estamos a falar. Mas é, efetivamente, são efetivamente estas páginas as que servirão de base para além, como é óbvio, como já vimos, no próprio sistema do, do, do, do Twig, dentro do vendor, é melhor repetir, dentro do de vendor, do core, vendor, Twig, Twig e Doc, vamos ter informações e documentação sobre filtros, function tags, e com este tipo de, de documentação, bem como o que eu penso que será a base da documentação, o próprio projeto Twig, na Essential Labs, que já conhecemos, será, portanto, aqui uma forma de controlar e de conhecer, ir conhecendo toda a sintaxe Twig. E temos, tal como aqui está listadas, estão listadas aqui todas as tags, específicas de Twig e o que é que cada uma faz e o que é que qual é o digamos a função associada a cada uma os filtros e temos bastantes filtros Twig já vimos por exemplo o o, o, o ligado por exemplo aqui à, à questão do, do do formato já já falámos nele e temos ainda as functions, o dump para, para debugging, o bloco, que ainda agora mencionámos e que devemos, digamos, separar bem do bloco, do sistema de blocos Drupal, e depois a parte dos testes. Há aqui para cada um dos elementos documentação bastante interessante e que explica o que é que cada um destes elementos faz em concreto. Nós clicamos em Extends, sabemos que é uma tag twig e nesta tag vamos obter a indicação por exemplo, de como utilizar esta tag num, num projeto. E reparem que nós temos um, um ficheiro, base, este base, que vamos estender e vamos desenvolver código específico, aproveitando e não repetindo, porque a vantagem é essa, é não repetir código que já existe, o que fazemos é estender não é? e desenvolver, acrescentar elementos novos. E esta indicação no topo de que é uma extensão está sempre visível e as pessoas sabem, o próprio sistema é informado e, portanto, vai ter em conta esta base a que acrescenta aqueles pormenores em particular. Portanto, é uma forma muito lógica de funcionar e muito eh, funcional, muito também precisa e eh, bastante condensada em termos de código e de agilização do próprio processo. Queria ainda eh, mostrar-vos o que. Eh, este aqui é um fecheiro extens de, da parte da documentação, que explica precisamente o elemento que nós, nós já consultámos. Portanto, para além do projeto Twig no Sensio Labs, eh, Labs, vamos ter eh, a própria documentação que acompanha o Drupal e que vai explicar o funcionamento e dar exemplos de neste caso de como estender. Uh, queria mostrar-vos portanto o uh, Node TPL do Bartik. Portanto, temos aqui do tema e uh, Este é o um Node TPL típico que nós já conhecemos e como é característico no Drupal tem uma série de informação e de, de, de referências e de como utilizar esta template. Uh, tal também, como sabemos, temos sempre as etiquetas e as, as várias, uh, os vários snippets uh, do PHP, uh, aqui em devidos, e que vão aparecendo e que vão fazendo, uh, portanto executando uma série de, de elementos. Uh, o mesmo template uh, para o Bartik, para os nodes, em uh, html.twig uh, HTML uh, é extremamente limpo, reparem que temos apenas isto. Começa logo a reduzir em termos de tamanho. Enquanto que nós temos eh, esta estrutura e que está bastante complexa e que mistura aqui o, a lógica com eh, a apresentação, neste caso nós temos puramente a apresentação e temos a chamada eh, apenas dos elementos que queremos, eh, neste caso as variáveis, que queremos apresentar, e quando há uh, lugar a lógica não, uh, não há uma chamada direta do, do, do PHP uh, mas uh, simplesmente a utilização do if uh, e, e do else e de outras indicações mas uh, do limpo, portanto aqui o, o código limpo se nós compararmos, por exemplo aqui temos um PHP Print Render Title Prefix não é? Para a parte do, do, do title de, de, do nó, ou do, do, do title prefix, neste caso, e o que, o, o que nós vamos ter aqui é simplesmente este elemento que, que aqui está uh, imprimido. Portanto, estão a ver a, a forma objetiva e rápida de uh, fazer este tipo de da de estrutura. Depois temos aqui este esta parte o h2, portanto, que é um portanto heading um, um um dois uh, que uh, vai fazer o print do, do do title attributes e que no novo tpl é simplesmente traduzido por h2 title attributes. Tanto algo uh, bastante simples e muito mais uh, funcional. Agora perguntam-me nesta fase, mas como é que uh, nós vamos fazer a conversão, como é que podemos automatizar este processo? Estamos a falar de centenas de templates, outras uh, que também certamente serão criadas para o Drupal 8, uh, e, uh, e que queremos, não é, não é possível fazer isto de uma forma automatizada, pelo menos num, num, num processo, enquanto as pessoas não entram dentro desta mecânica. Existem ferramentas que ajudam, sim, e se nós efetivamente procurarmos pela etiqueta Twig na, nas extensões e na, na secção dos módulos, vamos encontrar uma série de já sandbox e projetos relacionados com o Twig. Os que efetivamente mostram ter pés para andar são o Twigify que já, já, já encontrei referido em várias uh, ocasiões uh, e uh, o Twigifier uh, que é um, portanto, um, um, um conversor para uh, templates uh, para, para Twig. Um, evidentemente que estes projetos uh, eu penso que estarão aptos a, a funcionar sem, em pleno quando as coisas uh, estiverem mais uh, avançadas em, em termos de Drupal 8 e de adoção e de, de efetivação do, do código, mas uh, a ideia aqui é ajudar as pessoas a entrar dentro da mecânica e da lógica do Twig, mas eu penso que... Para percebermos e fazermos um bom uso deste novo sistema de engine para templates teremos sempre que recorrer à documentação quer ela esteja no dropal.org, quer esteja no twigs.labs.org uh, Isto vai ser necessário conhecer todos estes elementos, as diferenças entre eles e como tirar o máximo partido de cada um destes componentes e destas vantagens oferecidas pelo Twig à partida, porque como vimos, há funções específicas de Drupal que vão continuar a ser utilizadas, vemos o caso do ID e do Show mas depois podemos, de uma forma um, ágil e, e direta também recorrer a funções muito úteis do próprio sistema Twig às suas tags que serão constantemente também utilizadas por exemplo não falámos aqui do import mas é outra outra tag muito útil para fazer um, o, o import e incorporar uma série de, de elementos que já existem um, e, e também estender uh, e chamar outros componentes do uh, que podemos não estar naquele momento ou não podem podem não estar naquele momento disponíveis e que se assemelha muito ao próprio processo de SaaS, para quem já utiliza SAS para fazer e gerar o CSS, sabendo de antemão que nunca vamos trabalhar nas templates diretamente com PHP. Portanto, o PHP aqui será o resultado final e depois de compiladas as, as, as templates twig, as html.twig. Fica então aqui uma perspectiva acerca do Twig, uh, à medida que uh, se justificar, voltaremos ao tema, uh, ainda com pormenores mais sumarentos e mais concretos, e eventualmente alguma exemplificação de casos práticos. Porque também usar, no caso, uh, e para os, tem os temas do core, no caso Bartik, Stark e 7. não existe nenhuma extensão, mas nós poderíamos eventualmente realizá-la e criar, por exemplo, extensões para os uh, vários content types a partir do node.html.twig. Uh, fica então aqui a ideia de como tudo isto vai funcionar uh, e penso que não há razões para recear, é uh, a ad de aderir com... Uh, com paixão e com vontade de aprender e de tirar o máximo partido de uma, de uma framework para theming, que pode ser e é certamente uma vantagem para o Drupal 8. Até um próximo vídeo, não deixem de consultar e ver as novidades do Drupal 8 Preview. Adeus e obrigada por me escutarem.